Eu sou a Maria e você está em mais um Maria Quer Viajar Hoje é o dia 23 do desafio criativo E o desafio hoje é falar três cidades, lugares em que eu gostaria muito de ir Que é o meu sonho ir fazer um parênteses, antes de falar dos três lugares que eu quero viajar que é sobre a Tailândia que o meu sonho, desde quando eu era adolescente, se alguém falasse Maria, pra onde você Tailândia então como esse já é um lugar muito óbvio, já é um sonho muito grande, muito forte, que eu tenho há muito tempo, e quem já acompanha a Maria Quer é Viajar lá no Instagram, principalmente direto eu falo sobre isso, então é óbvio eu não vou colocar aqui nessa lista, tá? vamos lá, primeiro lugar Budapeste, na Hungria, gente. Budapeste é uma cidade super, super, super antiga, tem os castelos, coisa mais linda, e o motivo do qual eu gostaria de ir para essa cidade é por causa dos banhos termais. Eu até anotei aqui, e eu vou ler um negocinho aqui pra vocês. As casas de banho possuem uma alta concentração de magnésio, cálcio e bicarbonato de sódio. Eles acreditam que essa água, então, se banhar nessa água termal com essas substâncias pode curar várias doenças, é muito bom para a pele, é bom para rejuvenescer o corpo e etc e tal. E eu quero muito banhar nessas piscinas eu quero ir no inverno. Eu li em blo vários blogs de viagem que o legal é você ir à noite Que é mais barato, é coisa de 30 reais pra você entrar, é, convertendo pra reais A iluminação das casas de banho, dos, das, dos monumentos em volta, fica muito bonito e dá pra você ir até no inverno, porque como a água é quente, você pode ir qualquer época do ano, aproveitar e... Eu quero muito viver essa experiência, eu acho que vai ser muito legal. Ah, uma coisa importante. Essas casas de banho são super tradicionais lá em Budapest. Elas foram inauguradas em 1913. Você vê o tanto tempo que esse negócio já tá lá, essas casas de banho, essas piscinas. Eu quero muito, eu acho que vai ser muito legal. O segundo lugar que é meu sonho conhecer é Mykonos, na Grécia Gente Para tudo Primeiro porque os blogueiros de viagem Rico, que não é o meu caso Todo mundo já foi pra Grécia Já foi pra Mykonos, fica lá, divã, lindo, maravilhoso Mas eu quero muito Andar naquelas ruinhas branca Vocês já viram alguma foto de Mykonos Na Grécia? Pesquisa aí é tudo branco, assim, as estruturas das paredes, das casas, tem tipo uns morros, assim, uns negócios, tudo branco Primeira vez que eu vi uma foto de lá, eu falei assim, gente, pensa pra manter isso daí branco Pra lavar esse negócio tanto de água sanitária que esse povo não usa Porque se fosse lá na minha cidade, lá em Goiânia, ia encher de barra, ia ficar encardido rapidão e o pessoal lá na Grécia é muito fino, né? Muito... Pois é. Eu quero muito andar naquelas ruinhas brancas, passar a mão, ver como que é a textura. Eu tenho essas coisas, é um sonho pra mim quando é na Grécia. Só pra ficar lá naqueles negocinhos branco. E o terceiro lugar que eu quero muito ir, e eu tô muito empolgada porque a gente já vai o ano que vem, 2019, tem um projeto pra gente ir pra lá, é capadócia na Turquia. Eu quero fazer o passeio de balões. Sabe aqueles balões de ar que você entra e tem um cestinho assim, que não é um cestinho, né? Você fica dentro e aí tem um balãozão e você sai voando? Pois é, lá na Capadócia eles pegam 100 balões e eles voam ao mesmo tempo por cima daquelas montanhas enormes, maravilhosas. E ah, eu quero fazer um vídeo pra vocês lá de cima, depois eu quero fazer um vídeo lá de baixo filmando os balões. Enfim, eu tô muito empolgada e é um lugar que eu quero muito conhecer. Eu nunca voei de balão. Então, tô com medo, tô ansiosa, mas vou fazer e eu acho que vai ser uma experiência muito da hora. Esse foi é o desafio do dia 23 e eu estou muito empolgada, tô animada com esse desafio. Deixa aí nos comentários quais são os lugares que você quer muito conhecer, que não pode faltar nos seus destinos de viagem, tá bom? Amanhã tem vídeo novo de novo, deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreva-se, tchau!